O Rio Grande Record fica por aqui. A gente vê amanhã às 7 da noite. Mais notícias, acompanha 15 para as 10 da noite no Jornal da Record. E daqui a pouco tem mais um capítulo de Jezabel. Uma boa noite para vocês.